Vocês acham que o fato de Mercedes e Ferrari, principalmente você, JP, é, o fato da, de Mercedes e Ferrari já colocarem o carro na pista dá alguma vantagem para a Red Bull, desvantagem? É, ela já consegue mirar? Porque, assim, vamos é, partir de um seguinte princípio. A Red Bull é a equipe que menos precisa se mexer para essa temporada. Talvez se ela continuar com o carro do ano passado e com o projeto do ano passado, ela consiga ali... É, continuar beliscando vitórias e tudo mais ela não precisa fazer grandes mudanças no carro a Ferrari era a segunda equipe que das três que precisava mudar precisava mudar menos é, a Ferrari tinha um problema de é, desgaste excessivo de pneus ela tinha um problema de superaquecimento mas era um carro que em determinadas pistas até dava a sensação de ser melhor que a Red Bull tanto que a gente pôs com a sensação é, a temporada passada que a Red Bull roubou algumas vitórias que seriam da Ferrari. A Mercedes, a Mercedes era um caso muito mais sério, né é, não é não dá para dizer que, putz é, a Mercedes era quase um projeto que precisava nascer de novo do zero porque o Port Pons era um negócio absurdo você acha que a Red Bull tem alguma vantagem nisso? em já ver o que as duas estão fazendo e de poder olhar e de falar hum, olha só, eles pegaram melhoraram aqui, eles tentaram alguma mudança aqui, ou você acha que isso não vai fazer muita diferença em algum desses projetos aí? Olha, eu acho, é uma boa pergunta, Renato, eu acho que não é impossível não, eu acho, acho que é difícil conseguir tirar alguma coisa, né, de, de testes tão rápidos e tão precoces ainda, em que a própria equipe tá entendendo melhor sobre o carro, e às vezes você tira alguma lição dali de um, de um, de um shakedown desse, de um teste desse, e aí quando a Mercedes, enfim, chega com o carro para pré-temporada, aquilo nem tá mais ali. É, o carro já é um pouco diferente, porque eles perceberam alguma coisa. É, o Leclerc e o Sainz comentaram ontem, o Leclerc falou mais sobre isso, é, de que eles já deram as primeiras direções para os engenheiros, né, para os mecânicos, é, em relação a, a como eles sentiram o carro, principalmente na, nas curvas, foi o que o Leclerc disse. Então, dá para perceber que sim, é possível tirar alguma coisa desses primeiros testes. Mas falando de uma outra equipe, né? só observando, só olhando de fora, eu já acho que é um pouco mais complicado. Porque a gente sabe que na Fórmula 1 todo mundo é, guarda né, esses segredos esse segredo das sete chaves. A própria Ferrari, que com certeza bota o carro na pista, ciente de que não pode mostrar demais. né? Porque, enfim, não que não, não só preocupada com a Red Bull, que certamente, como você disse, é a que está menos preocupada com essa situação. Mas com a Mercedes. Com a Mercedes também, porque a Ferrari não está olhando só para frente. A Ferrari certamente deve ter uma pulguinha atrás da orelha ali para saber como a Mercedes vai chegar em 2023. Porque, ciente de como acabou o ano passado, né, em que a, a, essa distância só, só diminuía, só diminuía, só diminuía, certamente eles querem colocar um, esse gap maior de novo nessa, nesse início de 2023. Né? E, e, a, e a gente tem que lembrar que no ano passado a Ferrari surgiu, sim, né, com um carro que a gente, no início da temporada, achava que ia bater de frente com a Red Bull até o fim, então eu acho que dá, eu acho que dá para a Red Bull tirar alguma coisa disso, mas acho que é realmente bem complicado porque todas as equipes se escondem muitas coisas e você corre o risco de, de enfim, tom é, tomar uma lição errada, né? imaginar uma coisa, e tirar uma conclusão que não necessariamente é a correta sobre aquilo, até porque a própria equipe que tem aquele carro ainda não tem certeza se tomou a direção certa e pode mudar as coisas. Mas é uma boa pergunta, eu acho que, é, é, eu tenho certeza que alguém né, ali na Red Bull, que o pessoal deve ter é, tido alguma organização para acompanhar sim, porque é pelo menos para tentar observar alguma coisa é, e, e observar, é claro, as mudanças no carro, porque o carro da Mercedes, por exemplo, é muito diferente do carro do ano passado, as pessoas viram o carro, olharam para o Pod pode falar, não, é igual, Pô, não é, o carro é bem diferente, a tampa do motor é bem diferente, o bico é bem menor, tem muita, tem muita diferença é, é, na parte do, do, da lateral perto do, do assoalho, é, a asa traseira também tem diferença, aquela barbatana em cima da, da tampa do motor. Então, assim, naturalmente a Red Bull eu imagino que observe sim a Mercedes, porque é, eu acho que se for para se preocupar com alguém, eu acho que a Red Bull está mais preocupada com a Mercedes que com a Ferrari, sinceramente. A gente vai falar sobre isso também. Gostei desse último gancho. O Gui, você vê alguma vantagem da Red Bull em já ter visto é, os carros de Ferrari e Mercedes na pista? Eu, acho que eu sigo um pouco na linha do JP nesse sentido. Assim. Eu acho que pode ter alguma vantagem, mas o, o que vai valer mesmo é na, na hora que o bicho pegar que os, os carros estiverem na pista. Né? A gente vai ter uma boa ideia é, daqui a 10 dias, se não me engano, né? no final de semana do dia 26, né, 24 25 26, é, 24, 25, 26, ou 23, 24, 25, são esses dias, é, na pré-temporada no Bahrein, né, então a gente vai ter uma, uma, uma boa ideia aí, do, ou pelo menos uma boa noção do que, do que as equipes vão entregar, entregar para a temporada, né, mas eu acredito que sim, pode, pode ter alguma coisa, eu não sei dizer se... Se, por exemplo, a, quando a Red Bull vai ter uma limitação, né, por conta da punição do ano passado, eu não sei se esse é um fator que pode que pode trazer né, uma desvantagem ou até igualar essa, igualar, equiparar as forças, né, durante a temporada, né. Não sei se logo de cara isso vai vai se mostrar é, de fato uma verdade, mas que talvez num, num momento mais para frente o. O campeonato pode se igualar né, nesse sentido por conta dessa punição que a Red Bull sofreu ano passado. Então, mas num primeiro momento eu tô com JP, eu acredito que sim, pode ter alguma vantagem, mas que vai, o que vai valer mesmo é quando tiver uh, as quatro rodas correndo na pista.